Olá amigos! Blue Yellow Red Orange Green Dark Green Brown Black Hoje vamos pintar uma casa. Começamos pela chaminé de castanho. Castanho em inglês diz Brown Chaminé, em inglês, diz Chaminé. Vamos pintar agora as janelas de castanho. Castanho, em inglês, diz Brown. Janelas, em inglês, diz Windows. Janelas, em inglês, diz Windows. Vamos agora pintar a porta de casa, de castanho, castanho em inglês diz brown e porta em inglês diz door, porta em inglês diz door Vamos pintar o telhado de vermelho, vermelho em inglês diz red Muito bem! E telhado em inglês diz "roof". Telhado em inglês diz "roof". Está a ficar muito bonito. Vamos agora pintar de preto. Preto em inglês diz "black". Preto em inglês diz "black". Muito bem, pintamos agora com um pouco de cinzento, cinzento em inglês diz grey, cinzento em inglês diz grey. Vamos agora pintar os arbustos de verde, verde em inglês diz green. e arbustos, em inglês, diz grove, arbustos, em inglês, diz grove, muito bem, vamos agora pintar de amarelo os vidros, vidros, em inglês, diz, vidros, em inglês, diz, glasses, vidros em inglês diz glasses vamos agora pintar o caminho da casa de amarelo caminho em inglês diz way caminho em inglês diz way vamos pintar o muro da casa o muro da casa é cor laranja. Cor laranja em inglês diz-se orange e muro em inglês diz-se way. Pintamos o outro muro. Muro em inglês diz-se way. Pintamos o resto das janelas. Janelas em inglês diz Windows. Janelas em inglês diz Windows. Pintamos o tapete de azul. Tapete em inglês diz Carpet. Tapete em inglês diz Carpet. Vamos pintar o sol. Sol. Sol. Em inglês, diz sun. Sol, em inglês, diz sun. Vamos pintar de azul. Azul, em inglês, diz blue. Muito bem. Vamos pintar o céu. Céu, em inglês, diz sky. Olha os pássaros. Pássaros, em inglês, diz birds. Pássaros, diz birds. Pintamos mais um pouco do céu. Céu, em inglês, diz sky. Está a ficar muito bonito. Disney, Magic Toys. Vamos pintar o quintal de verde. Verde, em inglês, diz... Green, verde em inglês diz Green e a relva, a relva em inglês diz Grass. A relva em inglês diz Grass. Vamos pintar de verde escuro. Verde escuro diz dark green, verde escuro diz dark green, pintamos de amarelo e pintamos agora um pouco de castanho, está a ficar lindíssimo, Disney Magic Toys, subscreve o canal e vê os novos vídeos. Dá um like, comenta, partilha o vídeo com os amigos. Disney Magic Toys